Bem-vindos aí pessoal, vamos voltar aqui com mais uma parte de Baldur's Gate E aqui eu vou mostrar para vocês é, a terceira parte de Clockwood Não tem muito segredo, tá? Aqui não vai ter quase nada para ser feito Você vai ter aqui um, um companion novo, novo, que é esse cara aqui que vocês estão vendo aqui é, E tem um outro companion aqui que é uma druida que vai valer a pena a gente pegar a, a, a Imo aí tá sem flecha, gente. Ah, tá bom. Ele tá enchendo o saco. A inteligência artificial desse jogo é chata. Né? Porque teoricamente o urso ia atacar o que tivesse mais próximo. Eu não ia ficar escolhendo... Porque eu mudei aqui, ó. Mas aqui, gente, é, é um cara... Se eu não me engano... Se eu não me engano, tá? Ele é um bardo. Ele é mau. Ele é mau. vai é pedir pra gente é, resgatar a namorada dele lá em Baldur's Gate e tal, não sei o quê. Só que eu não vou, tá, gente? Eu não vou pegar ele, tá? Eu não gosto desse personagem. Aqui pra cima, pessoal, aqui no cantinho, não tem nada pra fazer, tá? Eu não, eu não vou ficar perdendo tempo para as nossas gameplays não ficarem chatas. Tem que achar só uma ponte aqui. Vou ver aqui, se o cara tá descansado, tá? Não, tá descansado, não. Vou descansar pra para as magias. Isso que é chato, cara. Esses bichinhos fracos tentando matar a gente. Não consegue dormir, cara. Só esperar morrer. Esperar isso aqui acho que aqui não tem, não tem... Eu deixo ligado, gente, só pra relembrar. É... Pra achar itens escondidos. Eu não acho que anda na noite. E atrapalha vocês assistirem a gameplay. Então eu prefiro... Manter de dia. Então você vai achar essa ponte aqui. O negócio é o seguinte, gente. Vocês vão encontrar muitos... Aqui depois da ponte vai ter um druida. E ele vai questionar o é, que, que a gente tá fazendo. Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó. Ele tem um staff mais dois Eu não vejo necessidade de matar ele pra pegar esse staff É só um staff, tá? Ele fica perguntando quem que a gente é Aí ele pergunta se a gente é lá do, do Trono de Ferro A gente não é, a gente quer é, destruir o Trono de Ferro, né? Mas é, se você responder que você é, ele vai lutar com você Você mata e pega o, o cajado dele Eu não vou fazer isso Nesse caso, eu ganho só uma poção. Aqui, ó, que tá a outra companion. Uma druida. Por aqui, gente, tem uma pedra. Deixa eu ver aqui no numa... mar. É, esses caras ficam perguntando quem é você e tal. Aí eu falo aqui, ó, é... tem vilões na festa que causaram mais dano e eu tenho que ir atrás dele. Aí o cara fala que beleza, nós estamos com o mesmo, mesmo objetivo. Mas aí fica o critério de vocês, eu não vejo necessidade de matar ninguém, tá? Essa árvore aqui, na verdade, é uma casa, tem uma, um cara aqui dentro, tá? É, eu vou deixar para entrar depois, tá? Eu vou fazer um negócio aqui, gente, esse cara aqui, eu achei ele muito ruim. Vou deixar o meu arco, ele vai sair do grupo agora, né? eu, vou, eu vou trocar ele pela druida, tá aqui, ó, tá aqui, gente. A Druida tá bem aqui. Aí, ó. Ele vai falar, ah, tá, estamos caçando aqueles que defiam as matas. Entendeu? Aí os caras acham bom. Eles falam pra gente conhecer essa mulher, a Faldor. Ela vale a pena vocês pegarem. Vou mostrar pra vocês. Vamos te ajudar. Eu vou tirar esse cara aqui, ó. Não gosto dele mesmo. Pronto. Aí, ó, só mostrar pra vocês. É... aqui, ó. Ela é uma druida, É nível 3 e tal. Vamos subir de nível, né? Aqui, fica a critério de vocês. O que vocês querem que ela ou entendeu, gente? Eu vou colocar aqui estilo arma... É uma arma. Só para ganhar mais alguns benefícios, tá? Ou você pode espada esconde, entendeu? Eu eu prefiro esse aqui aí aqui ó nas magias dela tem umas magias boas entendeu por exemplo abençoar cura né mas o que interessante essa aqui ó aqui ó encantar pessoa é muito boa entendeu essa essa essas frutinhas aqui isso é para curar tá é uma é uma magia de cura tá é, a pele, achar armadilhas. Eu, eu vou tirar isso aqui porque eu tenho a imo. Isso não... aqui é muito bom, tá, gente? A gente não dá muito valor, mas isso é muito bom. É, lâmina de fogo, não. Vou pôr aqui charme Person. Aqui, ó. Isso aqui também. Essa magia é boa, tá? Essa é forte demais. É, invocar insetos não é muito bom. Essa aqui é boa. Muito boa. Porque o cara fica... É, confuso tá tá então, isso ajuda bastante então aí vocês escolham aqui tá não vou ficar demorando muito para não tá bom é... depois gente eu compro os itens para ela não tenho necessidade de se preocupar com isso agora tá é basicamente isso que vai ter nessa floresta de clockwood 3. tá eu vou aqui nessa árvore só para mostrar para vocês não tem muito o que fazer aqui, é só você viajar para o próximo mapa tá? e, e ser feliz. Tá vendo? Tem poucas coisas. Eu acho que tem uma poção aqui dentro. Mas não tem muito o que fazer aqui não. Aí tem umas poçõezinhas. Deixa eu passar isso por, passar isso por alguém. Já tá ficando pesada nas poções dela beleza, gente aqui em cima vai ter um cara, vai perguntar quem é você, mas ele vai ver a, a druida junto, aí ele fica de boa entendeu? Ah, ele fala que, que que ela tá junto e tal e não vai, vai aqui ó você viaja com Faldor. Então aí não enche o saco aqui eu vou salvar, que eu não lembro se eu podia se eu posso roubar as coisas dele vamos salvei aqui só pra garantir. Tem bolinha mais um. Não tem é muita coisa, não é? Só bobeira. Tá vendo? Só umas poçõezinhas. Segue essas... de viagem. Aqui eu acho também que serve para você dormir, se você quiser. Entendeu? Mas assim, eu não vou acabar de explorar o mapa inteiro, né? Porque vocês vão encontrar que, sabe, só é vou encontrar só inimigo. Não mais nada fazer, tá? Eu não consigo viajar, acho que pra cima viaja. Vou tentar aqui. Vou tentar aqui pra cima. Aqui no mapa inteiro vai ter muito druida perguntando o que você tá fazendo. Se você der a resposta errada, eles vão lutar. Eu não me lembro se você perde reputação se você matar eles, mas eu acho que perde, tá? Ó, cuidado com isso aqui, gente. Isso aqui. aqui é perigoso com um borra. Ah maldito. Ah, travou tá... ah, aí, mano. travou aí, Tá vendo aqui, ó? Esse, esse, esse cachorro aqui é perigosíssimo, esse lobo. Lobo vampiro. Nossa! Tá vendo? Ganhei 2 mil de experiência. Tanto que o bicho é forte. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ela tá no nível 6. Eu não sei se ela sobe de nível. Acho que sobe ainda. Quando não sobe, a bar... você olha a barrinha. Ela fica travada no valor fixo, tá vendo? O meu não sobe mais de nível. O meu acabou. Isso que eu acho ruim nesses... É... Nesses games de RPG... Alguns games de RPG que tem isso. Que eu não, não curto isso. As paias, se travar. O, o sistema do Jones and Dragons tem uns níveis épicos. Entendeu? Que são personagens muito mais fortes que o, o, o normal. Eu tô indo aqui pro lado, gente, só para poder viajar e achar o novo mapa, tá? Não tem segredo, não. Eu, eu não entendo por que caímos e fica nessa bosta de trocar para essa espada, cara. Não sei, gente, por quê. Vamos lá. Sempre com cuidado, deixar o personagem mais forte na frente, né, gente? Aquelas coisas que eu já ensinei naqueles outros vídeos lá que eu fiz sobre, sobre as táticas né, de Baldur's Gate. Destrói o cara. Pô, ele aqui, ó. Pô, só uma magiazinha de andar rápido que aí ajuda todo mundo. Um instante, mata todo mundo e pronto. Ó, ó, ó. A versão fica quase é um à frente da batalha. Aí, moleque. Nem pegou. Aí, ó. Aqui, gente. Não tem erro, tá? Eu vou viajar aqui e aí a gente para, tá? É... Ah, ainda, ainda não é as minas. Ainda tem mais uma floresta do manto que a gente vai continuar no, no próximo... Próxima gameplay, tá? É, também aqui não tem muito segredo, tá? Mas eu mostro pra vocês o que tem de interessante na floresta. Não esquece, pessoal, de dar o apoio. Faz aí o que vocês quiserem. Aí. É chato ficar pedindo um like, mas beleza. Pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Um beijão, até a próxima pra vocês.